Pessoal, antes de mais nada, eu vou passar a minha agenda para depois eu poder atender os ouvintes na linha, né? E eu quero atendê-los e quero que vocês. Né, me passem o seguinte: olha, Armin, hoje eu não tô bem, eu tô com dor de cabeça, ou eu tenho tido dor em algum lugar do corpo, ou, ou, ou queiram receber energia fria vibracional curadora, ou a radiestesia magnética imantada, ou até mesmo, né, vocês podem pedir para a gente fazer uma verificação no implante que você tem. O, o que, que esses implantes podem mostrar? né? Uh, como é que eles funcionam? Os implantes funcionam assim, gente. Eles são registros das nossas células e que vão deformando as nossas células. Eles são deformativos. Oi, Karina, tudo bom com você, meu amor? Ai, ah, minha sobrinha amada, é filha do meu primo, né, Karina? Bom, um beijo. E, e os implantes são assim, são todas as células que nós trazemos, porque as células, vocês vejam bem, nós temos trocentas milhões de células, nós somos células, né? E a célula tem todas as memórias. As células têm, cada célula tem cérebro. E esse cérebro, quando ele recebe o implante, o que, que é o implante? É uma informação deformada, né? É uma informação deformada que vai, com, vai fazendo com que a gente fique com que a pessoa comece a ter traumas, crenças, bloqueios, e aquilo impregna de uma tal forma no corpo dela que ela acaba acreditando que ela. É aquela pessoa, é aquela pessoa cheia de problemas, é aquela pessoa cheia de, de travas, é aquela pessoa que tem aquelas fobias, aqueles medos. E na realidade, aquilo foi colocado de que forma? Quando ela estava no introterino, no momento da concepção... Uh, sabe que já veio dos antepassados no genes no código genético uh, o que ela foi adquirindo enquanto uh, quando criança e, e, e, e, a, e, a, e, a, e às vezes é tão é tão forte na maioria das vezes que, cria, que acaba criando nódulos no corpo e a pessoa sente dores nesses nódulos e não consegue diluir, não consegue nem dissolver. E às vezes ela nem percebe porque já acostumou com os nódulos. né? Então, os implantes são esses registros, são todas essas fantasias de ego social que foram colocados em nós. São os paradigmas. Desconstrutivos E as células Como elas têm cérebro Como o nosso cérebro Tudo é cérebro no nosso corpo é, Elas podem atacar tanto A ponta do dedo do pé Do dedão do pé Como podem atacar Algum lugar da cabeça E, e vai te desvalorizando Aos poucos Vai te deixando Cada vez mais crente Que você não tem O poder da conquista Vai deixando você cada vez mais descrente. Eu tenho clientes que dizem assim para mim, Armin, ah, tem a Maria Ivone também que está aí, né, Maria Ivone? Uh, eu tenho clientes que dizem assim, ai ah, Armin, eu, eu penso positivo, eu, eu, eu faço aquela, a, aquela tela mental que eles ensinam, que sai lá da fronte e, e, e sai, vem e sai de dentro para fora e depois volta de fora para dentro. <coughs> A prosperidade Mas você esqueceu Que o que você tem implantado lá dentro de você É a crença dos seus pais É a crença daquilo que você ouviu Que você nasceu para ter alguns poucos privilégios E que esses privilégios podem ser perdidos Caso você não saiba lidar com eles Uh, assim como você também pode uh, acreditar piamente que para você conquistar algo, você precisa suar a camisa, você precisa trabalhar muito, né? Aí você olha para um, olha para outro, você fala, pô, mas aquela pessoa não trabalhou tanto? E, e como que ela conquistou? Ah, mas ela veio de pai rico, mãe rica. Gente, as coisas não funcionam assim. Porque muitas vezes vem de uma origem que tem dinheiro, mas a pessoa ela não tem dentro dela aquela, a, a, o, aquela, a, o acreditar que ela pode continuar com aquilo e conquistar muito mais, ou então saber lidar com... com, com com, com aquela herança financeira, vamos dizer Então, aos poucos ela, ela trabalha com a perda né? Então, tudo isso é registro Doenças, por exemplo Nós não nascemos doentes nós não nascemos, o, o nosso corpo ele é perfeito Nós não nascemos doente Nós não nascemos para ficar tendo problemas sérios físicos Problemas de câncer, esses nódulos Se não cuidados, esses implantes Um dia eles viram, podem virar um câncer Quando eles começam a embolorar E começam a afetar de um cérebro para o outro E, e, e levar uma informação da destruição e não da construção então, tudo isso é uma forma uh, muito medíocre, né? que nós aprendemos a acreditar que é real. E quando nós acreditamos que é real, a nossa mente favorece a realizar aquilo, porque a nossa mente faz o que nós, né? o que, o, o que nós pensamos, o que nós queremos, a mente não mente, a mente exige. Respeita e ela é a voz do universo em nós e ela acaba transferindo esse problema todo para você. Então você acredita que você é, vai ter aquele pro problema? Né? Você acredita que vai ter aquele problema porque aquele problema realmente ele, né? ele aquele, aquele problema realmente existiu? Você vai acreditar que aquele problema existiu, você vai acreditar que você tem aquela propriedade no corpo, porque é genético, é da família, é disso, é daquilo, e na verdade não é. Bom, eu vou fazer o seguinte, enquanto você liga aqui para mim, para eu atendê-lo no ar, para atender a pessoa, já tem ouvinte? Um tá. Eu vou passar o meu telefone, o telefone do meu consultório e o meu WhatsApp para você ligar depois, mais tarde, para mim, para agendar uma consulta não, não. Ou, né, a, a, ou, ou, então, fazer a reserva de cursos. Mas, por enquanto, eu vou atender ouvinte na linha. Alô? Alô? Alô, quem fala? É a Armin, quem tá falando? Oi é Armin, é a Sibeli, meu nome. Nossa, eu tinha certeza que eu ia conseguir falar hoje com que você. Que bom, Cibele. Então, Armin, eu tenho um falando de dores, né? Uh -huh. tem problema no pé. Eu tenho uma tendência a ter problema nos pés, desde criança. Tá. Eu fiz muito balé, usei muita bota ortopédica, tive lesão, tive que fazer cirurgia, tudo, né? No pé direito. É. E daí melhorou agora o pé direito, só que o pé esquerdo começou com uma facítima, esporão, é. que não tem, tipo assim, já usei as palmilhas, fui nos melhores médicos, e até agora nada de melhorar isso aí. Certo. né Então, uh, você acabou desenvolvendo esporão no pé direito. É no pé esquerdo, no pé esquerdo. No pé esquerdo. É, e na verdade o médico fala que o esporão ainda nem está formado, é mais a fáscia, a fáscia né, que está a fascite. Ah, tá. Mas é uma dor insuportável, né? Lógico, você não consegue andar. É. E eu estou usando palmilha especial que tem aquele acolchoamento, tudo e mesmo assim. E, ah, é, mas não adianta quando você pisa e dá o, é, dá o impacto, a dor vem. Sim. Porque tá inflamado e não desinflama, né? É, e assim, não adianta também ficar tomando os inflamatórios, entendeu? Essa família que eu tô, ela é específica pra isso. Eu comecei a usar faz uma semana. Mas, ah. assim... Como é, nome mesmo? Fora, né? Como é seu nome mesmo? Como é seu nome? Sibeli. Sibeli. Sibeli, primeiro eu vou te dar um direcionamento... E depois eu vou pedir pra você esperar um pouquinho, eu vou passar a energia fria, que eu já estou passando, tá? Mesmo conversando com você, eu já estou visualizando seu pé. E Sim. eu percebo que você está de frente pra mim, né? Tá. Então, você vai sentir alguma coisa nesse ponto do pé. Ou em algum lugar do corpo que vai dar o reflexo aí, tá bom? Tá. Mas você disse que você fez balé quando criança? Mas até de criança. Agora eu tenho 46, eu fiz dos quatro aos 40. Dos quatro aos 40 é, fez então. Foi, passou de tempo. Tá. E alguma vez, nesse período que você fez o balé, que você é uma bailarina hoje, lógico, né? Todos é, esses dia, anos. Eu não sou nem trabalho mais com Oi? Balé. Eu não Peraí, deixa eu concluir o que eu tô falando. Uh, você teve destaque em alguma coisa nesse período todo? Tive Esse destaque que você teve, era o que você queria? Eu acho que não o suficiente, acho que eu queria mais até Você queria mais, você queria ser muito mais conhecida, né? É, né? Eu não sei se conhecida ou reconhecida, né? É, conhecida Mas... e reconhecida, as duas coisas Acho que é reconhecida pela mãe, né? Tá eu não importa, você queria que, sabe, que, que você, você queria ser mostrada num palco muito aberto para que muito mais pessoas te vissem e aplaudissem de acordo com o seu merecimento. Tá, Até que a minha filha, hoje em dia que tem 15 anos, ela é assim, ela é campeã. Bom, vamos, eu deixa eu concluir isso, com você, posso concluir? Sim. Porque Sim. eu quero atender mais uma pessoa, tá bom, Sibeli? Tá. O que, que aconteceu? Isso em você ficou enrustido. Você teve o destaque, mas com o limite de pessoas. Dentro uhum. de uma limitação. Ah, na verdade, você eh, não, não foi uma pessoa que foi para fora, levou balé, conquistou novos horizontes. A sua filha está fazendo o que você não fez. Uhum. Então, ela está fazendo por você, mas não você. E quando você olha para ela como mãe, como mãe, uhum. você se sente perdida em relação à sua filha. Porque você sente, a minha mãe não fez isso, mas eu vou fazer. Uhum. E aquilo te dá uma dor tão grande em relação à mãe Por ela não ter feito Mesmo você querendo compreender Que a sua mãe ela fez o que pôde não uhum. mais do que aquilo você, a, a, Dentro de você, você amargura aquilo E por que, que você teve esse problema Justamente no pé e no calcanhar E foi no calcanhar esquerdo Porque você não quer tirar a ponta dos pés do chão você uhum. quer ainda desenvolver alguma coisa, mas você sabe que a conquista não existe mais para você. Isso na tua cabeça. Sim. Entendeu? Então você inventou uma dor para andar com os pés inteiros no chão, uma inflamação praticamente uh, constante, uhum. que é uma forma de você justificar. O, o teu não amadurecimento, o seu não crescimento, o seu não envolvimento com coisas muito mais amplas, como você gostaria que fosse. Então é que eu sou artista plástica, pinto quadro, tudo, eu tenho... Você precisa eu... tirar esse implante urgentemente. E como que tira? Dá tirar então, aqui? aí, eu não tem outro jeito, você precisa ligar e no meu consultório. Isso nós fazemos lá, o preço é bom. E eu vou dar, agora no sábado, eu vou atender um grupo, tá? De pessoas que eu vou anunciar. E esse grupo eu vou trabalhar justamente por cima uhum. disso. Vai trabalhar por? Eu vou trabalhar com a retirada desses implantes para a prosperidade e para a evolução daquilo que a pessoa sempre desejou, entendeu? É assim, nós vamos desconstruir os registros da escassez uh, e do, dos implantes, né? E retirar os implantes para a pessoa poder construir a ela novamente. Através da, das memórias celulares, através dos registros, tudo de bom, tudo aquilo que ela precisa. Mas então... antes seriam os padrões? Oi? As crenças, os implantes seriam as crenças? São crenças, são limitações, tudo isso que você vai adquirindo, tá? E isso vai criando, vai purgando, vai criando inflamação, vai criando uma série de problemas. E muita gente tem câncer hoje por causa desses implantes. São nódulos que doem demais, inflamam, infeccionam. Não todos, mas a grande maioria, tá bom? Então, tá. caso você queira. Você pode agendar uma consulta que eu vou dar o telefone ou você, né, se inscrever para ir no sábado. Eu já estou fazendo a chamada aqui, né? Que horas que vai Indo. ser sábado? Vai ser das 15 às 18 horas. Vai ser um trabalho muito bonito. Tá? Onde eu vou fazer o que eu chamo Este é o grande milagre da conquista Você vai fazer um milagre com você uhum. Porque uhum. do jeito que você colocou Você vai tirar tá, E onde que fica? Tá bom? Eu, vou, eu vou dar o telefone já já, tá bom? Ah, e você vai mandar a energia agora? Tá, agora eu, eu vou fazer o seguinte Eu vou atender uma outra pessoa Tá, mas aquela energia que você tá. Ama, tá, bom. Mudou. Então até, Lee, até tudo de bom para você, tá <risos> bom, <risos> Sibeli? Pessoal, para quem quiser agendar comigo um horário, quiser se inscrever para desconstruir os registros das, da escassez e retirar os implantes para poder construir a prosperidade e toda essa força interior que você quer trazer para fora, que este é o grande milagre da conquista É só ligar Vai ser no sábado agora No dia 13 Logo após o feriado da sexta Das 15 às 18 horas Liga Manda o WhatsApp O número é o 99675 5250 É o celular e o WhatsApp 99675 -5250. 5250, tá? Vamos falar de novo? 99675 5250 é o número do meu telefone. Então, assim que eu terminar, você pode mandar seu WhatsApp, pode ligar que eu respondo, tá bom? E para agendar um horário, eu trabalho com, como eu fiz agora com a Sibele, né? Eu não posso ficar dando consulta por telefone, me estender muito, porque são muitas pessoas né, que querem ser atendidas. Mas eu canalizo o subconsciente, né? a gente canaliza o subconsciente da pessoa e através do subconsciente, que eu, eu entro nesse canal, nós vamos buscar a origem de tudo aquilo que está deformado. Eu digo assim, nós vamos regenerar as células através do amor. Não tem outra, outro meio. E como o amor transborda? Reconstruindo o que foi destruído. Tem mais ouvinte na linha? Não tem? Se alguém quiser ligar, gente, ainda tem um tempinho. E eu vou dar mais um recado aqui para vocês. Nos dias... 17, uma quarta-feira, ou no dia 18, agora de outubro. 17 ou 18 de outubro, eu vou fazer um trabalho maravilhoso. Na quarta-feira vai ser à noite, das 19h30 às 21h, se você precisa se inscrever. Ou na quinta-feira, no dia 18 do 10... Das 15 e 30 às 17 horas, também nós vamos trabalhar direto com a energia fria, radiestesia magnética para retirada dos implantes, e para localizar, cada um vai aprender a localizar aonde estão esses implantes, pelo pelo menos um, e ao mesmo tempo, além de localizar isso, a pessoa ela vai fazer um exercício interiorizado. Para diluir essa informação né? Porque é o que vocês vão aprender Como que, que funciona a célula O cérebro de cada célula Como que uma conversa com a outra Como que uma coisa transfere e, e como foi formado Quando nós fomos concebidos Através do espermatozoide E do óvulo materno tá? Então tudo isso você vai aprender Você já pode ligar No 9... 9675-5250. 99675-5250. Assim que terminar o programa, você pode ligar e falar comigo, que eu explico tudo direitinho e agendar um, pro, ou agendar um horário. Venha fazer a consulta comigo. Você faz a consulta? Gostou? Ah, gostei, Arne. Então, são seis sessões, uma vez por semana, por uma hora. Esse é um tratamento completo que eu faço. Vamos atender o ouvinte? Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando? Meu nome é Cristiana, eu moro na zona oeste de São Paulo. Você mora em São Paulo? Moro. Ai, que bom. Mora onde, em São Paulo? Boa noite. Eu moro na zona oeste, eu moro aqui no Pico do Jaraguá. Ah, então tá bom, Cristiana. Fala para mim, o que, que tá acontecendo com você? Pois é, por que eu ando tão exausta? Por que eu ando tão... É... Entendi. Eu ando caída, eu ando... Caída, sem vontade. Força, sem vontade. Daquela angústia toda, né? Sim, sim. Uma vontade de não ruim. fazer nada e um desespero, às vezes. Sim. Você fica rodando Eu falo que parece um cachorro rodando Atrás do rabo Não é isso? É Você fuma? Oi? Você é fumante? Não, não sou fumante Mas estou bebendo demais devido Eu sabia que, que eu tinha algum vício hum? Eu sabia que tinha alguma coisa assim Um vício Alguma coisa desse tipo É, bebida Deu para detectar então, minha amiga Tudo bem, a pessoa pode gostar de beber Pode beber pouco Sem exagero Porque tudo que é demais Detona Não estou falando para você largar a bebida Porque isso é difícil, né? Mas às vezes Diminuindo um pouco Mas para você poder Diminuir a bebida Você precisa encontrar algo Para fazer Que não limite A o seu tempo Para fazer esse algo E abra o, tempo, o espaço de tempo Para você beber, entendeu? Entendi Porque você quer que o tempo Você não quer enxergar O que está acontecendo Você é uma pessoa que dá conselho Para todo mundo, não é Cristiane? Sim, eu sou boa Eu tenho um bom coração Mas as pessoas Tem gente que não me vê assim entendeu? Tem gente que me subestima Que quer ser melhor que eu mas hum, você mim, sabe por que as pessoas que se eu, subestimam, eu só... Cristiana? Porque você se subestima. Ah, quando você. Quando você era pequena, você conv, convivia com seus pais, né? Hum. Eu era gêmea E a outra faleceu. Tá, a outra faleceu. Faleceu quando hum. você tinha quantos anos? Três meses de idade. Três meses. Isso daí já houve uma ruptura ali, né? Sim. E a sua mãe era muito brava? Sim. Sua mãe era brava? Minha mãe? É Ai, não sei, ela preserva esse luto até hoje Ela gosta de velório, ela gosta de coisas pobres. Ai Ela é depressiva, ela me cansa Então, olha, minha filha, tá tudo, tá tudo explicado Tá tudo explicado você transportou tudo isso para você, pra, sabe? Porque você quis ser duas, você quis ser você, você e tua irmã, uh, uh, uh, uh, uh, querer ajudar, no fim você não conseguira fazer nada. Sim. Cristiane, o nosso tempo aqui já venceu. Sim. Liga lá para mim mais tarde, no, nesse telefone que eu vou dar, ou manda um WhatsApp e a gente conversa, tá bom? Ok, muito obrigada, viu? Um beijo grande para você. Um beijo para você, boa noite. Boa noite. Pessoal, pode me assistir no YouTube, Armen de Gourmandian, ou as minhas lives, pode ver, pode ir para o meu Face, eu tenho minha página. Aventúrio, né? Página Aventúrio, Espaço Aventúrio, ou então Armin de Gourmandian, me curtam. É, como é que é o para fazer? Você pode se inscrever no meu YouTube. Eu vou gostar muito. Tem muita coisa e logo, logo vão entrar mais vídeos de coisas lindas que aconteceram lá no sábado, sabe? A pessoa, gente, ela recebeu uma força tão grande nos neurônios que a cabeça dela ficava assim, mexendo, a pessoa ficou ótima. Bom, vai tudo estar tá no vídeo logo, logo para você no YouTube, o Jean vai pôr. Pessoal, como fazemos todas as segundas-feiras, sempre aqui com vocês. 99675-5250 WhatsApp e celular. Sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada.